E aí galera, beleza de nota com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V E como vocês podem ver aí Esse ônibus A galera aqui tá trabalhando nele Porque nós vamos criar é, O melhor veículo Para sobreviver O apocalipse zumbi E no próximo vídeo é, Como vocês estão vendo aqui, ó Pera aí Passei um ali Nós vamos, galera Tentar resgatar O Michael E o Trevor, mano A gente vai tentar encontrar eles aí E esse ônibus Será essencial Até porque Tem os caras Tem os mercenários aí na, nas ruas E um ônibus desse aí a gente vai conseguir solar geral Então os caras estão aqui, ó Trabalhando para que ele fique Perfeito Entendeu? Com a blindagem legal. Ah, os zumbis não estão vindo aqui. É um ali, não é? Deitar ele. Aí, toma. Cadê? Ah, tem um aqui, ó. Vamos limpar esses zumbis que estão aqui na área. Tá chovendo. Enquanto o pessoal tá mexendo aí, ó. o Lamar tá aqui, ó. O Lamar, o Lamar tá mexendo. Vamos ver se esse ônibus vai aguentar, né, mano? Pelo jeito, não tem ninguém aqui. Tá fechado. Eles não vão conseguir entrar aqui. Cadê? Galera, me segue nas redes sociais. Tá aqui em cima, ó. Tá sem webcam, mas no lugar da webcam. Pra você me seguir lá. Ali tem um ali, ó. Vou deixar o pessoal trabalhando. Enquanto eu elimino esses... E ficam rondando aqui, mano. O certo era ter uma silenciada, né? Tem bastante. Ó. Foi um. Foi outro. Ah é os locão, é os locão. Bom, vamos deixar aqui o tempo passar. E aí eu mostro para vocês o resultado final, tubuzão perfeito para sobreviver o apocalipse zumbi, então bora lá. Muito bem galera, já está de noite e olha só como ele ficou, caraca mano, eu só acho que eu precisaria de uma barra ali no, no para-choque né mano, uma barra de proteção, mas ó as luzes ali em cima, ó, os faróis. Porque provavelmente em breve as luzes vão acabar então essas luzes aqui vai ser muito importante Ó, tem aqui as laterais protegidas aí, né? Porque são janelas gigantes E aí se acaso acontecer de... <cười> Tiver uma horda grande de zumbi Eles não vão conseguir entrar Tem aqui, ó, reservatório de água Ali, ó nossa, tem um ar-condicionado um ar aqui, mano. Já pensou? Ar-condicionado aí, ó. Porque... Tudo, tudo blindado, grade. Mas deveria ter aqui um... Deveria ter uma barra de proteção a mais aqui na frente. Talvez a gente faça um upgrade. Vou subir aqui pra ver como é que tá aqui em cima. Ai! <risos> Pera aí, Caramba. Eu acho que não dá pra subir. Dá, dá, dá, dá, dá. As anteninhas ali, ó. Ó, e uma barreira aqui, ó. Caso... Precise. Fica aqui em cima. a tá, pega a cover. Não, não dá. Peraí, deixa eu ficar a carminha na mão. a barrinha... A barreira aqui, ó. E vai, essas luzes aqui, mano... OP, cara. Deixa eu ver como é que tá lá dentro. Vou usar essa câmera aqui que vai ser melhor pra entrar. Senão eu vou entrar e vou ou dirigir ou vou pilotar. Deixa eu ver o que, que tem aqui. que é isso? Sistema de câmera. Ó, ótimo para resgates, hein? Ótimo para resgate de pessoas. E é o que nós vamos fazer. Tentar resgatar o Michael e a sua família. E o Trevor... E levar pra um lugar seguro Eu não sei quantas pessoas É... Entram nesse busão aqui Sinceramente eu não sei mano Mas acho que deve ser um... Online a gente fazia né Pegava esse busão colocava um monte de gente Mas aqui sinceramente eu não sei Quantas pessoas entram Agora vamos Vamos pegar essa galera aqui Vamos testar ele lá fora Porque lá fora o bicho pega irmão Lá fora o bagulho doido eu acho que eu tirei aqui o, o mapa É, aqui eu não vou conseguir olhar Mas enfim, vamos pegar aqui o Lamar E o outro mano ali E bora lá fora pra ver é, testar ele aqui E depois no próximo vídeo a gente vai resgatar Os parceiros É, os pneus também, né Merecer aqui um Um revestimento melhor aqui Uma blindagem, né, pra não Não levar Bala no, nos pneus aí mas enfim, ó, os manos já tá aqui, bora entrar Entra aí, entra aí galera Ó Malandro! Bora Lamar Caraca que demora Aí os cara tudo dentro e... Aí caramba Olha só mano Que show véi Já começou a entrar zumbizada ali ó Caraca, eu podia ter colocado o controle, velho Sempre esqueço esse Aí, ó, sola geral, galera Não enrosca, não enrosca Aí Ó, o zumbi não vai, não vai conseguir entrar Olha isso, cara As luzes, que louca Aí, ó, sola qualquer veículo, ó Que tiver na rua Aí, ó, local, loucão, uns local vendo pra caramba, mano. Vamos ter saído desse lugar aqui. É a nossa base improvisada. E aqui que a gente vai trazer os... Oh, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. Oh. Ninguém para, maluco. A luz não dá, tipo, um... Uma imersão, assim, né? Na frente, mas... Vai! Ó, esses carros aqui, ó, da rua. Ó. Vai limpar. Por isso que eu acho que tinha que ter uma... Uma... Um para-choque mais forte ali, mano. Vambora. A gente tá escutando um radinho aí, ó Provavelmente deve ter Ó, sola qualquer carro, ó, Que tiver na frente Vai ser muito importante aí Pra ajudar A tentar resgatar a galera Eita Bom, eu acho que deu pra Demonstrar o nosso busão aí Que construímos Vou voltar lá pra nossa base Eita caramba, mano Zumbi era uma parede, mano. Ó, e se a gente parar aqui... beleza? liga. Aí, ó. Não vai conseguir atingir a gente, ó. E dá pra ir ali pra cima e limpar. Fazer a limpeza. O fusão aqui é aqueles que tem a, a portinha em cima... Todos têm todos né? Esse que eu não tô vendo não, mas a gente dá um jeito. Eu não vou sair aqui que é meio perigoso. Mas, ó, a zumbizada aí eu não consigo nem. Perfeito, irmão. Perfeito. Para um apocalipse zumbi. Vamos dar a volta aqui. Voltar lá. Eita. Pra fazer a limpeza aqui deles. Aí Oi. Aí, ó. Impa todos os veículos da rua. Ó. Ih, aquele ele vai explodir. Não? Vambora, vambora. Vamos voltar lá pra nossa base. Quando amanhecer. E no próximo vídeo, claro. Nós vamos resgatar o Trevor. Não sei se estão vivos. Acredito que sim. Bora lá, lá voltar. Foi daqui que eu vim. Ai caramba. Não, o cara tá bravo ali, mano. Que eu bati o vulão. O Zão é blindado, ó. Se eu não me engano. Agora eu não lembro onde era, velho. Acho que é aqui. Vira! Hey, Mano, esse teclado tá tenso. Vira! Bateu ali as, as estruturas não caiu, não. É, ok, é aqui mesmo, é aqui mesmo. É aqui na frente, né? Ai, meu Deus. Tá difícil de virar. Não. Mais à frente. Olha é aqui. Não, tá com grade, né? Ali, ali, ali. Aí, loucão. Sai, loucão. Vou ter que fechar aqui de novo, mano. Esse zumbi aí é evangélico, né? Já perceberam. Pera aí, deixa eu passar ele, galera. Ai, caramba! Meu Deus! Deixa eu fechar ali, mano. Aí, entrou! Meu Deus! Caraca, Franklin! Me ajuda aí, Gente! Eu fui fechar ele entrou, mano. Deus do céu. Caraca, eu cheguei a morrer agora, mano. Na moral. Aí, eu vou ter que colocar esse pessoal pra fora aí. Tô meio machucado. E tá aí, galera, o busão. O que, que vocês acham de a gente colocar aqui mais uma proteção na frente? É, eu acho que vai melhorar aí na questão do, do impacto, né? De tirar veículos da rua. Mas ficou perfeito, mano. Fechado, forte. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu limpar esses ela. Tem que que ser fechado, né, mano? Tô meio aberto aqui, velho. Ó, oh, não entra não, não entra não. Ai, ai. Caraca, a placa ajudou, velho. é isso, vou ficando por aqui, como eu disse pra vocês No próximo vídeo a gente vai usar ele Pra resgatar os outros personagens é... Então Que estão aí pelo mapa A gente vai tentar procurar eles na casa Em lugares Específicos E aí o, o desafio vai ser muito maior Porque na rua vai ter Provavelmente pessoas querendo o nosso busão Pra eles, né, querendo dar aquela Gatunada E vai ser complicado Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que passe essa chuva aí. Será que estoura? Estoura, mano. Ah, eu quebrei a luz, não acredito, mano. Fui!